Outros cursos fazíamos, não menos importantes para nossa reeducação, alternadamente com o da moral estatuída pelo Insigne Mestre Nazareno. Um deles prendia-se à ciência universal, cujos rudimentos nos deram então a conhecer, dois anos depois de iniciados no curso de moral cristã, por estudos profundos, análises tão penosas quanto sublimes. E nestas mesmas análises, entrava a necessidade de estudarmos a nós próprios, aprendendo a nos conhecermos intimamente. Exames pessoais melindrosos eram efetuados com minúcias aterrorizantes para o nosso orgulho e para a nossa vaidade, Paixões daninhas que nos haviam ajudado na queda para o abismo, ao mesmo tempo em que, sendo as aulas mistas, adquiríamos o duplo ensinamento de dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos pares, como de nossas irmãs de infortúnio, o que nos conferia valioso conhecimento da alma humana. Era professor dessa cadeira magnífica o venerando educador Epaminondas de Vigo, espírito cuja rigidez de costumes, virtudes inatacáveis e energia inquebrantável infundiam-nos mais que respeito, verdadeira impressão de pavor. Em sua presença sentíamos, desnudados dos disfarces de quaisquer atenuantes inventadas pelos sofismas conciliatórios, o peso vergonhoso da inferioridade que nos assinalava, o opróbrio da incômoda situação de responsáveis por delitos degradantes, pois dominava as potencialidades da nossa mente a convicção de que não passávamos de rebeldes, cuja insensatez obrigava obreiros abnegados do mundo espiritual a sacrifícios permanentes, a fim de conseguirem elevar-nos das trevas em que nos precipitáramos. Ora, a vergonha que açoitava nossos espíritos em presença de epaminontas era um suplício, novo e inesperado, de natureza absolutamente moral, porém superlativa, que se apresentava nesta segunda fase da nossa situação de suicidas em preparo de futuras realizações reparadoras. O emérito educador auxiliava-nos a esfolhar a própria consciência, levando-a a, a desdobrar-se até as recordações remotas das sucessivas migrações terrenas que tiveramos no pretérito. Quando pescrutava escrutava nossa alma, devassando-a com um olhar cintilante de forças psíquicas, quais baterias de irresistíveis energias, Profundos abalos sacudiam os reforios do nosso ser, ao passo que desejos aflitivos de fuga precipitada, que nos acobertasse de sua presença, como da nossa própria, alucinavam nossos sentidos. Enquanto Aníbal de Silas, com a ternura consolatória do Evangelho, acendia em nosso seio fachos beneficentes de confiança no porvir, clareando o âmbito de nossas vidas com as alviçareiras possibilidades de redenção... Epaminondas arrancava lágrimas de nossos corações, renovava angústias ao obrigar-nos a estudos no imenso livro da alma, arrastando-nos a estados de sofrimentos cuja intensidade e aterradora complexidade, absolutamente inconcebível à mente humana, faziam-nos atingir os limites da loucura. Por essa razão o temíamos, e era, dominados por um sentimento forte de pavor, a par de angústias irreprimíveis, que subíamos diariamente as escadarias da academia para com ele aprendermos os primórdios da terrível disciplina exigida igualmente de antigos iniciados das escolas de filosofia e ciências do Egito e da Índia. O reconhecimento da inferioridade pessoal para o método da elevação moral pela autoeducação. No entanto, tais aulas eram tão necessárias ao nosso desenvolvimento psíquico quanto o eram as de Aníbal. Eram o mesmo seu prosseguimento, como passaremos a expor mais adiante. Havia, porém, um terceiro curso, o qual se resumia no ensaio da aplicação na vida prática dos valores adquiridos durante os estudos e observações dos cursos anteriormente mencionados. Em vez, porém, de nos instruírem para uma prática profissional, como se diria em linguagem terrena, esse terceiro aprendizado, orientado para a prática da observância das leis da providência, que... Havia séculos, infringíamos, tinha por mentor o professor Souria Almar e desenvolvia-se geralmente fora do santuário, isto é, do recinto da escola, de preferência na cruça da terra e nos domínios inferiores do nosso instituto. Aos domingos repousávamos. Ainda mais não éramos que indivíduos cujas faculdades espirituais, pouco desenvolvidas e, ainda mais, abaladas pelo traumatismo vibratorial provocado pelo suicídio, não permitiam labores continuados, como víamos exercerem nossos devotados instrutores, que jamais se achavam ociosos. Descansávamos, portanto, divertíamos-nos mesmo, tomando parte em reuniões fraternas efetuadas pelas vigilantes ou visitando em caravanas amistosas outros departamentos da colônia, inferiores ao nosso, assim revendo velhos amigos e antigos mestres, como Teócrito, e, dessa forma, prestando solidariedade e conforto a irmãos mais desditosos do que nós, que se encontrassem, por sua vez, naquelas dependências conhecidas. Nem assim, como vemos, deixávamos totalmente de exercer atividades. Aprendíamos ainda. Progredíamos em conhecimentos, obtendo, nas citadas reuniões, noções de arte clássica transcendental, de que eram dignos expoentes não apenas nossos mestres, como outros que caridosamente nos visitavam, e até nossas vigilantes, que ensaiavam com eles nova modalidade de servir a Deus e a criação, isto é, utilizando-se do belo, empregando-a beleza. Pois convém acentuar que nossos mestres, sendo cientistas, também se revelavam estetas, enamorados da suprema beleza que se origina do sempiterno artista. Vejamos, não obstante, em que consistiam as tão importantes quanto apavorantes aulas do eminente preceptor Epaminondas de Vigo, o qual, como sabemos, fora mestre de iniciação em antigas escolas de doutrina secreta, na Índia como no Egito. Em um dos encantadores palácios da Avenida Acadêmica, instalava-se a Escola de Ciências da Universidade do Burgo da Esperança. Majestoso e severo em suas linhas arquitetônicas, ao lhe penetrarmos os umbrais, acometiam-nos a impressão de que Alice venerava a Deus com todas as forças da razão, da lógica e do conhecimento. Sopros de indefiníveis convicções abalavam nossas potências anímicas, fornecendo-nos a intuição de nossa própria pequenez em face da sabedoria, ao passo que fortes emoções infundiam-nos singular respeito pelo desconhecido que ali depararíamos, levando-nos às raias do terror. Lembrávamos então de Aníbal... Sua recordação arrastava para nossas lembranças a imagem dulcíssima do mestre de Nazaré, a quem em toda a colônia denominavam o mestre dos mestres, o magnífico reitor da espiritualidade. Sentíamos-nos, então, encorajados, certos de que estávamos sob sua dependência, efetivamente abrigados em seu redil, por ele amados e por ele mesmo protegidos. Exatamente idêntico ao recinto do santuário onde se ministrava a ciência do Evangelho, o novo sacrário apresentava a diferença de ostentar o célebre preceito grego ornamentando em fulgurações adamantinas o cimo da tela indispensável em todas as aulas para a captação das vibrações do pensamento. Homem, conhece-te a ti mesmo antecedendo a uma não menos célebre sentença cristã, cuja profundidade e exceustitude ainda revolverá o mundo terrestre e suas sociedades, espécie de autorização do Verbo Divino para os trabalhos que se desenvolveriam sob a invocação de suas leis. Ninguém entrará no reino de Deus se não renascer de novo. João capítulo 3, versículo 3 Tornava-se evidente que os educadores por que nos víamos dirigidos subordinavam seus métodos às normas estatuídas por Jesus de Nazaré, ao qual, inequivocamente, demonstravam venerar como orientador e chefe do movimento, impetrado não apenas em nosso favor, como da humanidade toda. Que se tratava de iniciados cristãos de alta classe moral, não tínhamos, pois, nenhuma dúvida. E se eram filósofos, cientistas, pesquisadores, sociólogos, pedagogos eméritos, como mais tarde tivemos ocasião de verificar também era fora de dúvida que era na sublime escola de moral e fraternidade estabelecida pelo Cristo de Deus, que extraíam modelos e métodos para exercerem, entre os homens encarnados e os espíritos em trânsito, as elevadas aptidões que possuíam. Intrigados com tudo quanto nos era dado observar, acometiam-nos por vezes vertigens ao raciocinarmos sobre a realidade da vida que, em alentúmulo, deparávamos, quando julgáramos nada mais existir depois que o último bocado de argila ocultasse nosso corpo inerte das vistas humanas. Presentindo, porém, logo da primeira vez, acontecimentos importantes em torno de nós próprios, ouvimos que discreto e sugestivo tilintar de uma campainha divertia-nos, atraindo nossa atenção. Respeitoso silêncio dominou o recinto. Dizia que todos os pensamentos se entrelaçavam na conjugação fraterna de sentimentos homogêneos, enquanto ondas fluídicas harmoniosas de mais alto desciam em jorros de bênçãos iluminativas, protegendo, inspirando os sacrosantos trabalhos que se seguiriam. Levantou-se Epaminondas de Vigo. Pela primeira vez ouvimos sua voz. Enérgica, Positiva, intrépida, imperiosa, a palavra do novo mestre, daquele que afrontara outrora o suplício da fogueira, por amor aos alevantados ideais da verdade, estendeu-se pelo salão imenso, vibrando sob as abóbadas que nos abrigavam, e como que se decalcando para sempre nos meandros de nossas almas, acordando-nos as faculdades para novas conquistas morais, mentais, intelectuais e espirituais. Franzino, modesto, venerável, com suas barbas longas, que traziam a imaculada brancura de luminosidades transcendentes, aquele ancião que nos fora apresentado dois anos antes, e em quem supuséramos a vacilação da decrepitude, agora surgia aos nossos olhos surpresos, em atitudes varonês, qual o gigante da oratória, expondo as bases de uma doutrina renovadora, até então desconhecida para nós, e cujos fundamentos se assentavam na ciência universal. Inicialmente explicou-nos que cumpria com efeito recebermos, em primeiro lugar, os ensinos morais expostos nos Evangelhos do Redentor, a fim de que, ao encanto de suas palavras remissoras, adquiríssemos critério suficiente para, só então, atingirmos outros esclarecimentos que, ministrados à revelia da reeducação moral fornecida por aqueles, resultariam estéreis, se não mesmo nulos, se se não tornassem antes prejudiciais. A moral divina do Cristo Jesus, porém, saneando de algum modo nossa mente Portanto, nosso caráter, de muita vileza que nos congestionava as faculdades, havia, naqueles dois anos de aplicação incansável, predisposto o nosso eu para, agora, receber o prosseguimento do curso que nos favoreceria habilitações para reerguimento moral decisivo. Que, por essa circunstância, somente agora nos fora dado entrar em contato com ele, Epaminondas, que faríamos sob sua direção um curso leve, rápido, por assim dizer, preparatório de ciência universal, denominada em antigas idades, doutrina secreta, e outrora apenas ministrada mentalidades muito esclarecidas e muito fortes, aptas, portanto, pelas virtudes de que dessem provas de penetrarem em mistérios de ordem divina, que se conservam, invariavelmente, ocultos às inteligências vulgares, ociosas ou presunçosas. Que, nos tempos remotos, anteriores ao advento do missionário celeste, os ensinos secretos só eram ministrados a indivíduos que, durante dez anos, pelo menos, dessem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental. Que em idêntico espaço de tempo, demonstrassem de forma inequívoca a própria reforma interior, isto é, o domínio das paixões, dos instintos, dos desejos em geral, das emoções, pela vontade iluminada com as santas aspirações do bem e os testemunhos das virtudes. Mas que, com a descida do mestre complacente das esferas de luz, as sombras da Terra e as regiões astrais inferiores do mesmo planeta, fora popularizado o ensino secreto, porquanto sua doutrina, uma vez firmando-se no coração da criatura, habilitá la ia a voos longos no terreno científico-psíquico. Ainda porque a doutrina messiânica trouxe à humanidade esclarecimentos outros, rejeitados pelos homens, onde expressava a ele os valores imortais da ciência psíquica. Que, desde então, decretos divinos haviam ordenado que se desse do ensino secreto a todas as criaturas terrenas como a espíritos em trânsito nas regiões astrais inferiores que circundam o planeta, pois o Pai Supremo, conduído das amarguras humanas, oriundas da ignorância, desejava fossem todos os seus filhos iluminados pelo sol das verdades eternas. Que lutas insanas começaram, então, os prepostos da luz a sustentar com os condutores das paixões inferiores luta áspera e constante que se estendia por quase dois mil anos e que de todos os recursos já haviam lançado mão os obreiros do Messias, a fim de instruírem os rebeldes com as verdades celestes que teimam em não aceitar. E que, por isso mesmo, novos decretos haviam descido de mais alto para que o ensino fosse ministrado mais ostensivamente, com toda a eficiência possível, bem assim a maior clareza... Não a um ou a dois de boa vontade, mas a humanidade toda, como a todos os espíritos errantes que desejassem aprender, fossem virtuosos ou pecadores, pois que urgia auxiliar a regeneração do gênero humano, já que estava iminente e rigorosa seleção por parte da providência, entre os espíritos e os homens pertencentes aos núcleos terrenos, porque o planeta sofreria em breve o seu parto de valores, expulsando para mundos inferiores os incorrigíveis desde há dois mil anos, para conservar em seu seio apenas os mansos e os pacíficos, os de boa vontade, para, então estabelecer-se, não só no planeta como em seus continentes astrais, aquela era de progresso sonhada pelo mestre da Galileia, presidida pelo socialismo fraterno, estatuído nos áureos códigos da sua doutrina. Que, por isso mesmo, iríamos também receber os rudimentos do ensino secreto, rudimentos apenas, o bastante para nos fortalecermos para a eficácia da reparação que devíamos à lei, pois éramos ainda muito frágeis, mentes traumatizadas pela violência do ato que exorbitara da lei da natureza, caracteres viciados pelo abuso de séculos e séculos submersos no demérito da materialidade que o ensino seria concedido gradativamente, de acordo com nossas capacidades, sendo por essa razão que nos dividiam em turmas homogêneas. Que a doutrina secreta, em sua plenitude, só a conheciam o Senhor Jesus de Nazaré, que era uno com Deus Pai, e seus arcanjos, falanges de auxiliares, como que ministros, que eram unos com ele que, pois, começava esse ensino na Terra em parcela diminuta para os homens imersos nas sombras do princípio e acendia em progressão sem limites até o infinito do seio divino. Por isso mesmo, era chamado ao citado conhecimento, ciência universal, e que nós outros, míseros suicidas, ínfimos cidadãos do universo de Deus, várias das sociedades do astral, para quem se tornava necessário criar sempre colônias de abrigo, éramos convidados a partilhar da Assembleia Luminosa da Verdade, por quanto fora justamente a falta dos mesmos ensinamentos que nos levara de queda em queda até a calamitosa situação da queda máxima por meio do suicídio. E que ele, Epaminondas, em nome de Jesus Nazareno, a quem deveríamos o ressurgimento de nossas almas para a redenção, e, em nome de Maria, sua mãe, a quem devíamos o amparo recebido até o momento presente, concitava-nos ao rigor de um ensaio para a severa iniciação, mais tarde, nos mistérios, pois